Para você que está aí do outro lado dessa tela, que gosta da cultura, eu digo uma coisa: se você não tem dinheiro, não entra nessa, meu irmão. Se você for meio velho, não entra nessa, pensando que você vai arrumar algum dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar hoje. Hoje eu tenho um enorme de uma dívida por causa de um fator que eu escolhi para viver, chama se cultura. Ela não é viável financeiramente, é muito, extremamente difícil. E se você não tem dinheiro, esse é um recado que eu vou te dar. Não banque o besta, que o seu amigo dá uma risadinha e você já acha que você vai fazer sucesso. Você não vai fazer sucesso. E aí, quando você se mete numa cultura maior, você arruma um monte de dívida. Hoje eu devo para 10 pessoas aqui nessa cidade e não tem como pagar, sabe? E aí, filha, aquele inferno atrás de você, querendo receber, mas não vai. Não vai, pelo seguinte: para mim poder pagar essa dívida, eu vou ter só se eu assaltar alguém. E esse infeliz que está aqui do meu lado é pior do que eu de indureza. Então não tem como eu assaltar ele. Esse é o meu recado para você. Então faça a tua cultura, a tua brincadeira. Não imagine que você vai ficar rico. E não se meta com cultura achando que você tem futuro. Faça por brincadeira, por lazer, por amizade, por entretenimento pessoal. Porque existe esse fator aí. E então, eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas através disso aí. Eu não vou apoiar lá no meu canal, que, que ah, você faz um filme, você vai ganhar milhões de reais, que é mentira, que brasileiro, sem dinheiro, ele não vai pro cinema nunca na vida, sabe? E agora com nosso novo, nossa nova lei, e eu não acho justo mesmo a Lei Rouanet, eu acho que isso aí vai acabar, vai ficar mais dificultoso ainda. Então esse é um momento sério da minha vida, que eu estou falando para você, meu telespectador aí. É, não vou criar vídeo ensinando a fazer isso, fazer aquilo, ensinando a mentir. Tudo que eu postar lá é arte. É arte. Agora, essas palavras aqui são verdadeiras. E eu quero pedir perdão a essas pessoas que eu estou devendo. Eu tô de, e essas pessoas sabem que eu estou devendo. E se Deus abençoar o meu trabalho aí fora, eu vou pagar a pode ter certeza. Nem que for a última coisa que eu vou fazer na vida, mas eu, eu pretendo pagar. Só que não adianta ficar me cobrando agora. Ou então vai lá e dá parte de mim e acabou. Aí fica para lá da justiça e ficou em, ficamos em paz. Porque o que eu devo, eu pretendo pagar. Só que em nome da arte, é que eu adquiri essa, essa dívida. E não sei o dia que eu vou ter esse dinheiro, mas eu vou pagar. E não se esquecer que todos nós somos devedores, uns dos outros da é. própria família e do grande que fez tudo. Então a gente lembrar que antes de cobrar uma pessoa, a gente deve criar um clima legal, antes da gente chamar a atenção de alguma pessoa que, que esteja devendo alguma coisa, tanto moral como espiritual, como física, essa questão do dinheiro assim no caso, esquecer que cada um do no nosso lado é um ser humano. Esse rapaz aqui é um guerreiro também, como cada um de vocês. Ele luta violentamente contra o mal das dívidas, como cada um de nós. E não se esquecer que antes de falar alguma coisa para o outro, pensar na gente. E o otimismo é bom, é bom criar um clima de amizade nesse tempo e de alegria. O que estamos vivendo?